Bom amigos, no vídeo de hoje vamos falar da casca de cebola Geralmente é jogada fora, que é um erro gravíssimo Gente, vocês não sabem que estão jogando fora Sejam todos bem-vindos, para quem não me conhece, meu nome é Rogério Casca de cebola, para que serve? Fica a pergunta aí, gente Vocês estão jogando fora a casca de cebola? Vocês usam para fazer algum chá? deixa um comentário aí, vão interagir comigo aí Não esquece, gente, deixa um comentário aí Curte o vídeo Se você chegou agora, você é novo aí ó, Se inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo conteúdo desse tipo aqui Claro, mais para a parte de sítio, como eu estou parado com, com a horta, não estou trazendo muita coisa sobre a horta, mas sempre estou trazendo coisa rodeada ao sítio, a minha vida, os meus acertos e erros. Vamos lá, gente, principalmente no caminho da consciência que o mundo percorre, essa é uma forma de aproveitar todas as possibilidades da cebola. E os benefícios do, do chá da casa de cebola, gente, são grandes. As principais propriedades da casa incluem elementos como flavonoide e antioxidante. Cebola é rica em uma substância chamada quercetina, que é muito boa para a sua saúde. Essa substância tem propriedades antivirais e anti-inflamatória. Entre os principais benefícios estão a redução da pressão arterial, o auxílio da prevenção da inflamação, a otimização do sistema imunológico, a melhora do sistema respiratório e a facilitação da expectoração. Primeiramente, o composto fenólico presente na casca da cebola possui um grande poder antioxidante. Bom gente, sempre todos os vídeos que eu trago sobre alguma coisa, ou plantas, ou casca, eu deixo uma receita. Não tem segredo de fazer, vou passar para vocês aqui. Se não precisar, duas cebolas grandes, um litro de água filtrada e um pouco de mel ou adoçante, caso queira melhorar o sabor. Beleza? Após a infusão, é simples de fazer. É de 5 a 10 minutos. Aí você basta coar o chá e tomar as... isso durante o dia. Beleza? Não esquece, gente. Meu nome é Rogério, eu sou São Lasso. Se você gostou do vídeo aí, compartilhe. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para o YouTube e mandar as notificações para você. E até outro dia. Fica todo mundo com Deus.